Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós temos um vídeo muito especial para vocês, que é fazendo uma visita ao Sky. Vamos ver o Sky no habitat natural dele. Espera aí que a gente já vem. Ah, tá bom, later. vou botar isso aqui. É tá. Ah, é. -huh. Não.